Bom, a roda de hoje nós vamos tratar de vários temas da, da conjuntura, desde conjuntura internacional até a conjuntura nacional e conjuntura municipal também. É, aqui na cidade de Campinas tem a questão do Camprev, que eu já falei. Nacionalmente tem esse episódio que todos, acredito que a maioria é, acompanhou, envolvendo o Gedel, o Caleiro e, e, e o Temer, que a gente está é, tentando entender que tipo de desdobramento. É, pode ter, né? é, é a notícia que está posta hoje na, na imprensa, e, e tem a questão internacional, é, um fato, o um grande fato aí do, do final de semana, que é a, a morte do Fidel. Nós faremos aqui uma homenagem ao Fidel, está é, programado, pro, no final da transmissão exibiremos um vídeo, e, mas durante a nossa roda de conversa também abordaremos essa questão. E no site página13campinas.org, você pode é, mandar sua pergunta também em cima do vídeo, tem um link aí, o Júnior vai encaminhar para a gente aqui, a gente faz a leitura. A gente, como foi explicado aqui, a nossa intenção inicial era fazer uma discussão só sobre o Congresso do PT, mas o andamento dos fatos nos obrigou a incorporar outros assuntos nessa roda de conversa. Então, sobre o primeiro ponto, Congresso do Partido dos Trabalhadores, que vocês que têm acompanhado as transmissões da Roda de Conversa sabem que estava em curso um debate dentro do Partido dos Trabalhadores sobre a necessidade de realizar um Congresso do Partido para fazer um balanço da situação, um balanço do processo de golpe, um balanço do resultado das eleições municipais, e principalmente fazer uma discussão sobre qual é a linha política que o Partido dos Trabalhadores deve adotar nesse no, nessa nova situação que se abriu no país com o golpe e com essa ofensiva reacionária que vem causando um impacto econômico, social, político e ideológico muito grande no país. Né? Finalmente, no, agora é, em novembro, uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores decidiu pela convocação do Congresso do Partido. O Congresso vai se reunir nos dias 7, 8 e 9 de abril de 2017, com delegados que terão sido eleitos em congressos estaduais, que vão se realizar em todo o país, se a memória não me falha, nos dias 25 e 26 de março. E esses congressos estaduais, por sua vez, serão com delegados eleitos em todo o país, através do voto em urna dos filiados e das filiadas, no dia 12 de março a partir de chapas que devem ser inscritas até o final de janeiro, início de fevereiro. Significa dizer que o Partido dos Trabalhadores já está em processo de congresso, quer dizer, já existe um debate dentro do partido, que vem de antes, inclusive, e esse debate vai se acelerar, vai se aprofundar nas próximas semanas. Aqueles que frequentam a página do PT na internet, www.pt.org.br. Existe uma tribuna de debates de eletrônica, estão sendo realizados também debates promovidos por diretórios municipais, zonais, estaduais, com elas tendências do partido, por grupos de filiados em todo o país. E a ideia é que aquelas pessoas que têm interesse em participar do processo de congresso, especialmente aquelas que são filiadas, mas também as que não são, elas tomem a iniciativa de procurar esse calendário de atividades e se envolver na discussão. A pauta do Congresso, a pauta oficial do Congresso, ela inclui a análise da situação internacional, a análise da situação nacional, o balanço dos governos encabeçados pelo PT em âmbito federal, estadual e municipal, e também a discussão sobre a organização do partido. Portanto, é uma pauta Deus e seu tempo. Né? Todos os temas que envolve a atuação do partido, estarão em discussão. É um Congresso que tem muita importância, uma vez que o PT hoje está sob a ameaça real de ter a sua legenda cassada por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e por essa pressão que a direita e a mídia fazem no sentido de apresentar o Partido dos Trabalhadores como uma organização criminosa. Né? O próprio Lula já fez questão de falar com ironia, mas falando de coisa séria, que um dos procuradores da chamada Operação Lava Jato chegou a dizer que desde que foi criado, ou seja, desde 1980, o PT tinha como propósito chegar aonde chegou, ou seja, assaltar os cofres públicos. Nesse tipo de é, mentalidade, esse tipo de visão que predomina no setor da direita brasileira, faz com que eles defendam efetivamente a cassação da legenda do partido, o que seria, na nossa opinião, um desastre muito grande grave para o povo brasileiro e para a esquerda brasileira, porque é óbvio que se eles têm sucesso em destruir esse que é o principal partido de esquerda e a grande experiência de um partido socialista de massas no Brasil, isso vai provocar um retrocesso muito grande. Então, em resumo, esse é um dos temas que a gente vai discutir aqui nessa roda. caso Geddel e Temer é o tema que está posto hoje e estamos observando para ver qual será o desdobramento, né? Para quem, se por acaso alguém não acompanhou é, as notícias aí através da imprensa, bem resumidamente, é, todo esse, esse episódio ele começa quando é, o, o ministro, o, o ex-ministro da cultura, é, quando vem a público que ele gravou é, o presidente da República interino, golpista que é o Michel Temer tentando favorecer o Gedel eh, no caso de um de um apartamento que ele tem num, num num prédio e que tinha uma questão de especulação imobiliária e bem resumidamente eh, o fato quando ele coloca que fez a gravação e que a gravação já estava em poder da polícia federal isso gera eh, toda uma especulação e uma crise e a notícia é, vai para a primeira página dos jornais e, e os telejornais começam a dar destaque para isso e começa uma série de especulações a respeito de onde isso vai dar. Né? É, há quem fale, por exemplo, na possibilidade de é, o PSDB estar articulando é, a possibilidade do Fernando Henrique Cardoso é, assumir através do voto indireto, ou seja, o Temer não cairia. Esse ano, ele cairia já em, em, 2017, depois, em 2017, a partir de janeiro do ano que vem, e para que fosse feita uma eleição indireta, e aí eh, a alternativa seria essa. Né? Tem, inclusive, quem associa alguns ataques, eh, por exemplo, que a Veja fez eh, contra a Alckmin, alguns ataques feitos também contra o Serra, que seria, inclusive, um recado eh, para dizer que esses agentes aí dentro do, do PSDB têm que segurar a onda e aceitar é, o plano que vai ser conduzido a partir de agora. Mas tudo isso é, é muita, muita especulação, né? nós não sabemos exatamente é, o que vai acontecer. O que nós sabemos, isso nós sabemos, é que existe, do lado dos golpistas, existe divergência, existe disputa do lado de lá também, isso está posto, né? e aí essas contradições elas vão aparecendo. É, de nossa parte, é, nós temos que fazer esse debate com a população. Né? Eu, é, eu vi alguns comentários na, na internet, principalmente no Facebook, vale a pena citar, né? Tem, é, eu não sei qual que é a autoria, porque muita gente vai reproduzindo e a gente nunca sabe de onde partiu mas um dos comentários, se alguém souber, pode passar indicação aí para a gente. É, um dos comentários é que pela primeira vez o, o IFAM pode tombar um, um presidente da República. Né? E outro comentário, até que o Walter me lembrou antes da gente começar a roda aqui, enquanto a gente conversava, é que também tem um comentário no seguinte sentido, de que é, o Temer tentou acabar com o Mink, e na verdade o Mink é que pode terminar por acabar com ele, né? É, enfim, especulações estão rolando Mas a gente, de nossa parte, nós temos que pensar como que a gente lida com isso né? é, Uma das questões que tem que ser colocadas e isso é importante É que agora sim nós temos um crime de responsabilidade né? Porque a Dilma foi caçada sem ter cometido um crime de responsabilidade Mas agora, se essa gravação existe, está em poder da Polícia Federal, nós temos é, um crime de responsabilidade cometido por um presidente da República e com um flagrante. Né? Essa batata quente, eles vão ter que avaliar como vão lidar com ela e qual será o desfecho dessa situação. É, então é isso. Sobre a conjuntura nacional, o tema que está mais é, na pauta, tanto das redes sociais, como a própria a imprensa não, teve, não tinha mais como esconder isso, né? inclusive o Caleiro usa isso como trampolim político né não, não é por acaso isso e já a, a imprensa já começa a construí-lo como mito como herói né vai virar mais um herói anticorrupção entre aspas e quando nós sabemos que isso é fake porque o cara estava até ontem ele era da equipe do governo né então tem uma série de questões aí para gente discutir sobre tudo isso. Nós já combinamos aqui, Guida, que na segunda-feira teremos uma roda de conversa sobre o CAMPREV, tá? sobre essa conjuntura. É legal dar o um informe que dia 13 de dezembro acontecem eleições para o CAMPREV, então servidores públicos fiquem atentos, quem é de esquerda mas não é servidor, veja como pode contribuir. A Guida integra um grupo de, de candidatas ao ao Camprev, todas as mulheres, junto com a Cristina Campos e com a Marisa Veraldi. E teremos urnas no próprio Camprev, na Câmara, no Mário Gatti, no Passo Municipal, que já é meio tradicional em eleições do Campreve. Né? Aposentados votam no Camprev. Os demais podem escolher é, Mário Gatti, Passo Municipal, e tem os funcionários, os servidores da Câmara, que votam na, na própria Câmara. tá? É, então vou passar a palavra para a Guida para dar um informe porque é um caso que teve muitas reviravoltas né até se você quiser passar o histórico votou uma lei foi, teve liminar votou outra lei né então a Guida pode falar um pouco sobre isso antes da gente abrir para a roda bom boa noite a todas e todos apesar da gente ter que uma roda de conversa específica para isso talvez eu vou repetir né na próxima roda as informações mas é, para poder contextualizar onde a gente está o que é o CamPrev né o CamPrev é o instituto Pro próprio de previdência dos servidores todo trabalhador de regime próprio é de estatutário servidor público tem uma regulamentação específica né das da, das questões que discute a questão pre previdenciária o CamPrev é um deles né o CamPrev ele foi instituído em 2004 pelo pela administração ainda Tonin Zalene. Né? Foi uma lei instituída em 10 de junho de 2004, é, e que organizou o nosso Instituto Próprio né, de Previdência. O CAMPREV ele foi, ele foi organizado da seguinte forma, ele foi organizado com dois fundos. Um fundo é, é o fundo ch chamado Fundo Financeiro, que é o fundo de conta distribuição de partilha simples é um fundo que ele reúne todos os servidores que é que, que foram contratados pela prefeitura via concurso público estatutário até até essa data até a vigência da lei então assim quem foi contratado pela prefeitura até 2004 até junho de 2004 é vinculado ao fundo financeiro por que que teve essa obrigatoriedade de regulamentar esse fundo é, porque em 1996, o, o, a, a então administração da época, que era do senhor Magalhães Teixeira, ele, a prefeitura tinha uma dívida com o nosso Instituto de, de Previdência, que chamava IPMC, ela tinha uma dívida. É, o IPMC, além dessa dívida da prefeitura de não repasse né, de verbas previdenciárias, de cotas previdenciárias, que a, que a prefeitura tinha com o IPMC, a, o nosso IPMC tinha é, um saldo em conta corrente, né, recursos em conta, até por conta das cotas que foram repassadas, e tinha também um saldo em patrimônio. O, então, Magalhães Teixeira encaminhou uma lei para a Câmara, bem parecida com essa, só que ele fez alguns movimentos. Ele extinguiu essa dívida, essa dívida de cotas não repassadas, né, de verbas não repassadas, dos descontos previdenciários não repassados. Ele extinguiu isso. Ele é, sacou todos os, os recursos é, em dinheiro, em, né, em pecúnia, em dinheiro mesmo que tinha no fundo previdenciário nosso, no IPMC, e colocou no no Tesouro Municipal. E ele vendeu também todas, todo o patrimônio que o IPMC tinha e com o fruto dessa venda, né, com o resultado dessa venda, ele também incluiu no Tesouro Municipal da Prefeitura. Na época, vários partidos é, é, bom ele tinha tinha uma base aliada também bem grande mas alguns partidos como o PC do B o PT também votaram contra né mas enfim foram foram derrotados porque a base aliada os vereadores da câmara municipal por maioria votou na lei é, nessa lei do, do então prefeito Magalhães Teixeira bom por conta disso quando se organizou o Campreve teve que se teve que se organizar dois fundos. Um, o fundo financeiro, que é do pessoal vinculado até 2003, que entrou na prefeitura até 2003, né? e se criou o fundo previdenciário, que é o fundo que é dos servidores estatutários que foram contratados pela prefeitura após 2004, ou seja, após é, junho de 2004. Então, tem dois fundos. Né? O CAMPREV tem dois fundos. O fundo financeiro, ele existe apenas para ser um, como se fosse um repasse. Né? Assim, a prefeitura, é, ela contribui, ela repassa mensalmente. Todos os servidores que entraram até esse período, recebem por esse fundo financeiro. Então, por exemplo, se o fundo financeiro ele é responsável por pagar aposentadorias no valor X, é somente esse valor X que entra e sai mensalmente, porque é uma dívida que a prefeitura tem mensal. Como ela não paga de uma vez, ela faz uma, uma, uma, uma, uma expectativa de dívida né? e ela paga mensalmente essas aposentadorias. Agora, quem entrou pós-2004, a prefeitura também faz o repasse, mas só que... É, Está lá, está guardado lá, porque a maioria desses servidores que entraram 10 de junho de 2004, não se aposentaram ainda. Então, por isso que tem o superávit. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso. É, isso não quer dizer que vai ter esse superávit para sempre. Né? A gente sabe que essas pessoas, essas pessoas irão se aposentar. Essas pessoas irão se aposentar. E, o, e um, um outro detalhe que pouco a gente fala, é, com o avanço das terceirizações no serviço público também os contribuintes diminuem. Então, as pessoas que são terceirizadas, que prestam hoje, por exemplo, educação, nave-mãe, os, os trabalhadores de nave-mãe não contribuem com o CAMPREV, ele contribui com o INSS. Então, também, o nosso fundo acaba tendo também uma, uma deficiência aí né, na, na, nas contribuições mensais. bom é, aí o, o que aconteceu agora, nesse mês, no dia 7... De novembro, às 17 horas, o chefe do Executivo, o prefeito Jonas Donizete, encaminhou um projeto de lei para a Câmara Municipal, é, que, for, que, que chamou né, que a, a Câmara, né, a comissão da Câmara, chamando uma votação, imediatamente, no dia 8, logo às, às 9 horas da manhã, chamando uma votação que iria votar o PL, o projeto de lei 36, que seria o quê? Que seria é, parcelamentos... São três elementos, esse PL: parcelamento e reparcelamento das dívidas previdenciárias que a prefeitura tem a vencer e retroativas, e vencidas. O elemento dois é que ele ia é, sacar, que ele ia retirar o superávit dessa conta do fundo previdenciário, né, de, que é do pessoal que entrou pós-2004, que ele iria ele ia sacar esse fundo, esse superávit, e. E, e repassar para o, para o Tesouro Municipal. E o terceiro elemento de, desse PL é que qualquer matéria que legisla sobre lei previdenciária, ele pode legislar por decreto sem ter a obrigatoriedade de passar pelos conselhos né, que a lei do CAMPREV prevê que tem que passar pelos, pelo Conselho Previdenciário, pelo Conselho Fiscal, sem ter que passar a obrigatoriedade de passar pelos conselhos por análise dos conselhos, e sem ter a obrigatoriedade também de ser votado pela Câmara Municipal. Esses foram os três elementos. Bom, isso é, causou um levante dos, dos trabalhadores que perceberam o, o perigo que estava né, correndo. né? Houve o, houve o levante, é, muitos trabalhadores paralisaram as suas atividades no dia 8, para estar presente na sessão da Câmara, para protestar, para fazer todo o questionamento ali naquele momento. Naquele momento, um grupo é, de, de servidores conseguiu uma audiência no, no Ministério Público, com uma promotora do Ministério Público, e lá, por surpresa, esse grupo descobriu que já havia um inquérito civil aberto, o inquérito 193, um inquérito aberto, que o prefeito Jonas é, deixou de repassar também verbas, né? por isso que a lei fala de parcelamento e reparcelamento 60 meses de, de recursos vencidos, ou seja, ele já estava né, pre pre prevendo uma possível ação civil pública do Ministério Público, então ele estava querendo escapar dessa ação civil pública. Né? então com, com a votação dessa lei, ele escaparia. Então, já tem um inquérito aberto por repasses não efetuados do prefeito Jonas Donizete, né? E, e, e lembrando, 60 meses, né? a, a próxima gestão ele vai ficar por 48 meses. Ele fala parcelamento e reparcelamento 60 meses. Ou seja, se ele não cumprir esse parcelamento, esse reparcelamento, fica para o próximo. Né? E aí, enfim, um vai passando a, a criança para o outro. E aí, é, enfim, a gente, a gente descobriu que, tinha, que havia esse inquérito aberto. Nós nos mobilizamos, né, até por, por orientação do próprio Ministério Público, teve uma orientação que nós deveríamos encaminhar é, uma, uma denúncia sobre a votação dessa lei, que a gente né, faria essa, essa denúncia por dependência, que aí seria incorporado nesse inquérito civil, e foi isso que os servidores acabaram fazendo. A gente fez uma denúncia ao Ministério Público, juntamos, é, já conseguimos... Colher mais de mil assinaturas de, em uma semana, praticamente, no um abaixo assinado, pedindo para o Ministério Público concluir as investigações desse inquérito civil e, se for o caso, propor essa ação civil pública. Né? Mas, no mesmo dia que a gente começou essa movimentação, é, houve, desse, houve uma, uma, um despacho de, uma, de, de um pedido liminar que foi feito pelo sindicato da categoria, pedindo para a revogação dessa lei. O despacho não foi sobre revogação de lei nenhuma, que foi votada na, na Câmara Municipal por ampla, ampla maioria dos vereadores. Apenas quatro vereadores não votaram, que foi o vereador Pedro Tourinho, o Carlão, o, o Orsi e o Paulo Búfalo, que votaram contrário essa lei no dia 8 então, lembrando que a votação dessa lei foi a toque de caixa e foram duas votações. No mesmo dia eles votaram mérito e votaram legalidade. Né? Geralmente eles, tão, eles dão prazo de uma votação para outra, mas nesse dia foi em, 48, em menos de 48 horas, se protocolou, se votou é, duas, em, em, em duas sessões, mérito e legalidade. É, o prefeito sancionou e o, é, sancionou e publicou no dia seguinte, ou seja, na manhã do dia 9, a lei já estava publicada no Diário Oficial. Só que na tarde do dia 8, é, o, o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, o juiz Mauro Fukumoto, é, deu um despacho, um despacho liminar. Ele não revoga a lei nenhuma, ele não analisa o mérito de nada, ele apenas apresenta que é, ele pede para não se fazer o repasse do superávit. né? Ele apenas pede para para segurar esse, esse repasse do superávit. Bom, é, teve pedido de, de reconsideração da prefeitura, um detalhe bem importante para a gente analisar, que no pedido de reconsideração, que a gente né, poderia, assim, era o, era o Jonas Donizete, usando né, o nome da prefeitura municipal de Campinas, e tal, mas não, ele coloca como o Campreve pede a reconsideração. Tipo assim, o Campreve faz, fala assim, senhor juiz, pode pegar, né, pode repassar o dinheiro né, do, dos recursos aqui sem, sem problema algum. Ou seja, quem era para estar cuidando do nosso, da, da nossa poupança para garantir a nossa aposentadoria ou a, o nosso afastamento por licença, doença, né, os nossos benefícios, está falando que pode repassar para o prefeito, para o Tesouro Municipal, sem ter a menor garantia de que esse dinheiro seria pago somente com benefícios. Porque a lei federal fala que o dinheiro do fundo previdenciário só pode ser gasto para fins previdenciários. E a gente não tinha garantia nenhuma disso, que, na verdade, não é... Não era isso. A gente, a gente sabe muito bem né, das, da, da, situação que anda, da, da situação financeira que anda a prefeitura aí. E a gente, nós não tínhamos a, nenhuma garantia que isso seria pago para recurso previdenciário. Bom, aí teve o pedido de reconsideração feito pelo próprio Camprev, que o juiz da primeira vara manteve. E o juiz, na reconsideração, o juiz ele aponta lá alguns elementos que dão, que dão uma certa pista né, para a prefeitura. Ele fala assim, que conforme a Lei Federal 9717-98, fala que dinheiro de fundo previdenciário né, só pode ser gasto para fins previdenciários. Né? Bom, aí, uma semana depois, a gente toma outra surpresa, né que aí vem novamente o, o, o prefeito Jonas, que apresenta um outro pl né, um outro projeto de lei e que ele ele faz o seguinte movimento ao invés é de tirar o superávit prim, o superávit do, do eu sabia falar superávit prim, ao invés de tirar o superávit do do fundo previdenciário ele pede para repassar esse superávit para o fundo financeiro né é, que isso porque ele ele é obrigado mensalmente fazer esse repasse para, para garantir a maioria das aposentadorias que são os servidores mais antigos então assim ele repassando esse superávit para o fundo financeiro ele deixa de ter que repassar mensalmente né os, os recursos para para garantir e isso a gente percebe mais uma vez que é mais uma armadilha que esse que esse chefe de executivo arma para poder é, nos dar o calote né Bom, é, novamente a categoria se levantou, houve uma, uma ação proposta pelo sindicato dos trabalhadores da Câmara, como o Adriano colocou aqui, a Câmara Municipal, os funcionários da Câmara Municipal são vinculados também ao CAMPREV. Houve uma ação do sindicato desses trabalhadores, que entrou com uma ação, mas aí caiu na, na segunda vara, que é do Wagner, do juiz Wagner, e aí o juiz é, também garantiu a liminar para que não houvesse repasse, mas talvez três horas depois a Prefeitura entrou com o pedido de reconsideração e ele reconsiderou e tudo indica que já foi repassado é, muita grana né, do, do fundo previdenciário para o fundo financeiro. é? É, tudo indica que foi enfim é. é pois é bom aonde que nós estamos nesse momento a gente está é, nós estamos a gente já ofertou a, a denúncia ao Ministério Público para concluir as investigações e a, a abrir a, a ação civil pública porque a gente a gente sabe muito bem do risco que a gente corre em deixar essa ação meramente somente com o poder judiciário né com, né, a gente entende que essa promotora que colheu essas denúncias é uma promotora que também está em cima do executivo municipal por conta do alto número de comissionados que se tem né e, e outras matérias também ela tem ela tem se mostrado né é, exercendo mesmo né a sua função de fiscalizadora né do patrimônio público é, a gente tá a gente a gente entrou com essa denúncia, nós já apresentamos, nós já temos, já colhemos o, o uma lista, né, com, com abaixo assinados. Nós já alcançamos mais de mil. Essa, essa, esses abaixo assinados estarão sendo protocolados no Ministério Público a, na quarta-feira agora. E nós estamos no movimento de organização, nossa, né, dos, dos trabalhadores. A gente entende que nesse momento a gente tem que é, reunir todas as táticas possíveis junto tanto no, no, no Judiciário, quanto denúncia ao Ministério Público e à nossa or, organização. Campinas não sabia o que significava Campreve. Eu, a gente tem visto agora que a população já sabe o que significa Campreve e que houve esse, esse levante. Um, um detalhe, que essa organização está sendo feita independente pelos trabalhadores mesmo, é, e sem apoio da, da direção do nosso sindicato. Então, é mais ou menos isso, acho que eu falei, base, assim, não, não entrei muito, tem mais, muito mais detalhes para se falar, mas isso não passaria muito além de um simples informe. Então, é mais ou menos nisso que, a, que nós estamos hoje aqui, é, em Campinas, e a gente está tentando é, chamar os trabalhadores para se unificar cada vez mais em torno dessa pauta, porque, quanto é, até por conta do que muitos disseram ali. Não é só a aposentadoria do velhinho que está correndo... Eu, velhinha, né? ou da velhinha do velhinho, que está correndo risco. Né? Se eu sair aqui, atravessar a rua e for atropelada, e for obrigada a, a, a me afastar, ou ter uma aposentadoria né, por, por invalidez, por exemplo, é do Campreve que sai... Esse, esse, esse recurso. Lembrando que os, os trabalhadores que estão aposentados, eles não tiveram salários parcelados, porque o Camprev estava conseguindo garantir o não parcelamento né, dos salários. Agora a gente não sabe com esse, com esse repasse que já houve, das informações que a gente já teve, que já houve esse repasse, a gente não sabe até quando o Camprev vai conseguir garantir a remuneração né, dos seus pensionistas, dos seus aposentados, dos seus beneficiados. É isso. Fidel Castro morreu aos 90 anos de idade. Significa que ele é, nasceu em 1926, certo? Se a conta não está errada, a, a grande aparição dele na política cubana, ele não tinha 30 anos, ele tinha 27 anos quando ele comanda o assalto ao quartel Moncada, que é um quartel militar na, na cidade de Santiago de Cuba numa época em que Cuba estava sob a ditadura do Fulgêncio Batista, né? um dos ditadores considerados, um dos ditadores mais cruéis da época e da América Latina, pela maneira como ele lidava com a população e com os presos políticos. Né? Esse assalto ao quartel Moncada, ele é, terminou muito mal, a maioria dos que atacaram o quartel foi assassinada, inclusive os que foram presos foram assassinados sob tortura, e o Fidel Castro se salvou desse destino, porque o soldado que o prendeu teve a boa ideia de transportá-lo na carroceria do carro, de maneira que a população viu que ele estava vivo. Né? É, isso fez com que o Fidel não fosse assassinado no episódio, ele, como era advogado, defendeu a si mesmo é, perante a justiça, e a defesa se tornou célebre porque, posteriormente, ela foi publicada com o título A História Me Absolverá. É um longo discurso em que ele defende as motivações do grupo de jovens que assaltou o quartel Moncada. É um programa político que ele apresenta para a libertação de Cuba, da ditadura e das condições sociais em que vivia o povo cubano. Ele é condenado, ele é preso, posteriormente ele é anistiado, fica um certo tempo ainda em Cuba, período no qual eles criam o Movimento 26 de Julho. O Movimento 26 de Julho é a organização política, o partido político criado pelo Fidel e pelos que haviam atacado o quartel Moncada. A data 26 de Julho é a data do assalto ao quartel Moncada. É, eles criam a organização, mas a situação interna em Cuba é muito tensa, eles saem e acaba é, se refugiando no México, onde ele organiza um grupo que vai voltar a Cuba é, armado, a bordo de um iate chamado Grama. É, e essa ideia de regressar a Cuba através de uma expedição armada, cujo desembarque coincidiria com um levante armado na cidade de Santiago, não era uma ideia original do Fidel, na verdade ele estava emulando um plano que originalmente era do José Martí, o Martí é uma figura do século XIX, uma figura muito importante em Cuba, é um intelectual que escreveu textos anti-imperialistas, um intelectual crítico dos Estados Unidos, e um dos líderes da luta do povo cubano para se libertar do domínio espanhol. Morreu num combate, e essa ideia de realizar um ataque a partir de uma, de, uma, de um navio e criar uma coluna que na Serra Maestra enfim esse, essa visão militar o Fidel herda do Martí que a maioria das pessoas conhece sem saber que é ele que ele é o autor daquele poema Guantanamera certo que a maioria das pessoas conhece é, e o Martí é o autor desse poema boys bem então o Fidel regressa a Cuba nesse iate no iate Grama e é um desastre novamente. Né? O, o desembarque ocorre depois da data planejada, com isso o levante que havia sido marcado para ocorrer no mesmo dia do desembarque ocorre, e com isso o exército do Fulgêncio Batista já fica sabendo com antecedência do desembarque, portanto eles são recebidos a bala, e a maioria dos 80 e poucos voluntários que estavam no barco morre logo no desembarque. Né? Entre os sobreviventes, são mais ou menos 12 sobreviventes, estão o Fidel Castro, o Raul Castro e o Che Guevara. Né? Isso é importante dizer porque essa imprensa imbecil que fica apresentando o Raul Castro como o cidadão que sucedeu o Fidel porque era irmão do Fidel, desconhece que o Raul Castro era militante comunista antes do Fidel e foi um dos militantes da luta revolucionária, ao mesmo tempo que o Fidel, e foi um dos comandantes da luta armada que foi vitoriosa em 59. Ou seja, ele, por méritos próprios, cumpre e ocupa um papel destacado na direção histórica da Revolução Cubana. Bom, é, de 56, quando ocorre o desembarque, até 59, é uma história relativamente, não conhecida, mas ouvida pelas pessoas. É o período da guerrilha na Serra Maestra, é o período em que, pela uma das poucas vezes na história da América Latina em que um exército revolucionário derrota um exército regular, né, eles conseguem vencer a guerra, e no dia 1 de janeiro de 59, eles entram na cidade de Havana. Né, ali se conclui o processo da guerra de guerrilhas e se constitui um governo né, do qual o Fidel é um dos dirigentes, não é o presidente, ele é primeiro-ministro, o que acontece de importante na guerrilha, que é, é, tem muito impacto para compreender o que vai ocorrer depois, é que aquele movimento 26 de julho, que era um movimento originalmente de jovens, de classe média, se converte durante a guerrilha numa organização composta principalmente por trabalhadores camponeses e trabalhadores agrícolas. Muda o caráter de classe é do movimento 26 de julho, ele se torna muito mais radical, ele se torna muito mais a cara do povo cubano, e é nessa condição que o exército... Libertador chega a é, Havana e eles tomam o poder e começam a reestruturar o Estado e implementar o programa do Movimento 26 de Julho, que era basicamente aquele programa contido no discurso do Fidel A História Me Absolverá. Né? É uma fase, portanto, em que a Revolução Cubana vai decantando aquilo que era uma revolução contra uma ditadura, a ditadura do Fulgêncio Batista, e era uma revolução democrática, vai se convertendo numa revolução cada vez mais radical, cada vez mais popular, é, exatamente por ser democrática. Ela vai cumprindo as aspirações do povo cubano, uma delas a reforma agrária, e com isso vai entrando em choque com os interesses da elite cubana e com os interesses da elite dos Estados Unidos, que, como todo mundo já ouviu falar, considerava Cuba o seu bordel e o seu, a sua casa, o seu cassino, tá certo? Era uma, uma um país em que havia forte presença das empresas dos Estados Unidos e da elite é, estadunidense. De 59 até 60... Está passando um morrito aqui, isso é uma coisa... Ainda bem que eu não bebo. Ainda bem que eu não bebo, então isso não me afeta. Isso não me afeta, entendeu? Mas como eu dizia, então de 59 até 61 é um processo de radicalização da, da Revolução Cubana, em que os interesses... Olha só, eles tentam interromper a minha fala, mas eu não vou ceder. Vocês achavam que era brincadeira, não é? Está aqui. Mas, recapitulando, quer dizer, de 59 até 61 é um momento em que vai é, se radicalizando a Revolução Cubana, e os interesses políticos e sociais envolvidos vão ficando mais claros, em que a elite cubana começa a abandonar o país e começa a se aproximar é, dos Estados Unidos e começa a se aproximar da política dos Estados Unidos no sentido de derrubar o governo é, revolucionário. E o auge disso é o ataque que tropas mercenárias, treinadas e financiadas e armadas pelos Estados Unidos, fazem contra a Praia Girón é o que a gente conhece historicamente como o desembarque na Baía dos Porcos. Né? Uma tentativa frustrada de derrubar o governo revolucionário, encabeçado pelo Fidel, é através de uma ação armada. É, eles não têm êxito. O Fidel, no final, troca os que haviam sido presos na operação por medicamentos e por remédios, por, por alimentos para a população, é uma humilhação né, para o governo dos Estados Unidos e para os que estavam ali alimentando esse golpe. E o ato seguinte desse tensionamento é também bastante conhecido por todo mundo, que é a crise dos mísseis em 1962, quando a União Soviética e o governo cubano instalam uma base de mísseis para defender a Cuba de uma possível outra invasão. Os Estados Unidos descobrem, há um bloqueio naval contra Cuba, e o mundo fica bem próximo de uma guerra nuclear. Os soviéticos acabam negociando por cima com os estadunidenses, é, sem consultar previamente os cubanos, o que faz os, o governo cubano se dar conta de que ele precisava é, criar uma alternativa para que ele não ficasse dependente é, dos soviéticos no conflito com os Estados Unidos. E essa alternativa, quem mais aposta nela é o Che Guevara, é exatamente o período em que o Che Guevara sai de Cuba para tentar criar um, dois, três Vietnãs, né? muitos Vietnãs por todo o mundo, com o objetivo de reduzir a pressão sobre Cuba, não só a pressão dos Estados Unidos, mas também aumentar a autonomia de Cuba em relação à União Soviética. É, como a gente sabe, o Che Guevara não tem sucesso, os cubanos não têm sucesso nessa operação, então, quando chega em 68, 69. Cuba se alinha à União Soviética, de quem ela recebe um apoio muito importante do ponto de vista econômico e do ponto de vista militar. Durante todo esse processo que eu resumi aqui, o Fidel Castro foi a principal liderança e ele continuará sendo a principal liderança até 2006. Né? Portanto, as diferentes fases pela qual passa a história da Revolução Cubana sempre tem Fidel como sendo o seu principal protagonista, sua principal é, liderança. Diferente de outros processos socialistas, é, Cuba tem particularidades muito latino-americanas, como não podia deixar de ser. Certo? Todo mundo que aqui ou que está nos acompanhando, que já esteve em Cuba, sabe o que nós estamos querendo dizer certo sabe o, o jeito como Cuba funciona, o que ela tem de qualidades, o que ela tem de características peculiares. Né? Essas características foram muito importantes e foram muito testadas nos anos 80, quando a União Soviética veio abaixo, quando o leste europeu é, abandonou o socialismo e quando a direita latino-americana é, torcia para que acontecesse o mesmo em Cuba, e não aconteceu, né? provando que o grau de enraizamento da Revolução Cubana no povo cubano era muito grande. É, é óbvio que se houvesse em Cuba uma indisposição popular com o governo cubano naquele momento, Cuba teria provavelmente tido o mesmo destino de tantos países é, do leste europeu e mesmo da União Soviética. Né? E apesar de estar do lado dos Estados Unidos, e apesar de estar sofrendo um bloqueio brutal, e apesar da pressão, das sabotagens, tentativas de assassinato, atentados que o governo cubano foi vítima durante todo esse tempo, apesar da difícil situação econômica que Cuba passou nos anos 80, perdeu 30% da sua atividade econômica só pelo fim do comércio regular com a União Soviética e com o Leste Europeu, o fato é que o regime cubano sobreviveu, o que faz é, a direita brasileira, internacional, babar de raiva, dizendo que isso se deve porque Cuba é uma ditadura cruel, porque Fidel Castro é um tirano, ou por qualquer besteira do gênero. E o que a gente também sabe, verificando em Cuba, é que se misturam vários elementos. Um deles é o fato de que o socialismo em Cuba proporcionou para o povo cubano um nível de vida é, mais elevado do que a média da América Latina. E um outro elemento importante é que, Estados Unidos e os exilados cubanos, especialmente em Miami, querem fazer Cuba voltar ao passado. E isso a maior parte da população cubana simplesmente não aceita. E é por isso que a oposição em Cuba é tão pequena, apesar da insatisfação em Cuba ser grande, inclusive daqueles que apoiam e que certamente hoje estão lamentando a morte do Fidel Castro. O Fidel se afastou em 2006, é, por razões de saúde, e continuou ainda há 10 anos, com poucas aparições em público, mas com muitos textos, muitas mensagens, é, apareceu no Congresso recente do Partido Comunista de Cuba, e, sabidamente, quer dizer, a população em Cuba é, e os amigos de Cuba, todo mundo, sabiam que mais cedo ou mais tarde, esse momento é, chegaria, em que ele faleceria. É, há alguns dias, o comandante Raul Castro... É, leu a nota informando que ele havia falecido, na noite de sexta para sábado, né? É, é, informando que o desejo do Fidel era ser cremado. Então nesse momento em Cuba há um calendário de atividades, e no mundo inteiro há manifestações, textos, vídeos, músicas, nós vamos aqui até o final passar uma ou duas para que vocês assistam, mas a gente achou importante também incluir essa discussão, uma vez que é, o Fidel foi um protagonista né, fundamental do século XX, uma referência muito grande na América Latina, é, por essa conduta anti-imperialista, por essa convicção dele da necessidade de construir uma sociedade comunista, sem explorados nem exploradores, por uma postura revolucionária e muito culta. Né? Com isso eu queria encerrar. É, o, uma das coisas que mais é, é, chama a atenção, de todos, todos os textos que a gente lê, sobre Fidel é que, mesmo aqueles que discordam das posições políticas dele, opções que ele tenha feito aqui ou ali, não só reconhece a estatura do cidadão, a estatura política, ele era também muito alto fisicamente, mas estou falando da estatura política, mas também reconhece a profunda cultura humanística dele. Quer dizer, era um cara muito culto, muito preparado, formação jesuítica e depois uma vasta curiosidade intelectual durante todos esses anos, e que sempre teve atualizado, né? esses últimos escritos dele tinham uma ênfase muito forte nessa ideia da crise ambiental, necessidade de salvar a humanidade a civilização e a natureza, enfim... Mais cedo ou mais tarde a gente sabia que isso aconteceu, mas é um personagem de imensa importância para todos nós, para a vida da América Latina e do mundo, ao qual a gente, como o Adriano já disse, só pode agradecer pela contribuição que ele deu e desejar Viva Fidel. Eu não sei o que Caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví.